Opa, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para você como é simples fazer a instalação do nosso rastreador aqui da Conta um de Rastreadores. Bom, é, esse aqui é o equipamento que você recebe tá, pelo pelos correios. Esse equipamento ele já está configurado de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua contratação. E aqui dentro já tem um chip de celular. Tá, nesse equipamento tem um chip de celular aqui que é o responsável por mandar os dados coletados no veículo para o nosso sistema. Aqui dentro também tem a bateria, então caso esse equipamento seja desconectado da energia, o equipamento avisa o nosso sistema que esse equipamento foi desconectado. Esse equipamento diferente de outros, que a gente também tem aqui na Pontele, ele não tem antenas externas. Tá? Então, é como se fosse um celular, né? a antena GPS e a antena GSM ela também estão aqui dentro, nesse, nesse produto desse tamanho. E a gente não pode subestimar a capacidade e a precisão desse equipamento por conta do tamanho dele, de forma alguma. Ele é um equipamento de alta precisão e é homologado pela Anatel. Tá? Então a gente só trabalha com produtos homologados pela Anatel. É, eu vou mostrar para você como que liga ele, como é simples, tá? não tem segredo nenhum. Então, primeiramente, ele tem um plug aqui, ó, né? que você vai encaixar um chicote. Tá? Ele já vem com um chicote de um tamanho muito legal, muito bom, que dá para você colocar esse equipamento embaixo do painel. Né, num, num local onde tenha plástico em cima, então a gente recomenda sempre que fique embaixo ali da, da parte da ignição ou embaixo do porta-luva, algum lugar que seja escondido mas que tenha plástico e não lata em cima para não atrapalhar o, o sinal dele. Uma vez identificando o local que você vai instalar, você coloca ele nessa posição, tá? sempre essa parte aqui para cima, então utilize uma dupla face ou se tiver algum local que você possa amarrar com uma presilha, tá? Fica a critério de cada veículo, e de cada instalador. Então colocou ele lá, você vai conectar o chicote aqui, tá? É assim, só encaixar, encaixou, ele fez um clique, tá? E aqui na ponta do chicote nós temos um fusível. Esse fusível é para proteger a instalação elétrica do seu veículo. Então, qualquer coisa que acontecer aqui vai queimar o fusível e não vai funcionar no seu veículo. Tá bom? É, o que são esses fios aqui? Gente, instalar um, um rastreador ele é muito mais simples do que instalar um sistema de som no carro. É muito mais simples. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, positivo e negativo, que ele precisa ser alimentado. Essa alimentação ela é fixa. Então, você pega lá da caixa de fusível do seu veículo. Você pega essa alimentação fixa. Embaixo do painel tem vários locais que tem uma alimentação fixa. 12 volts, no caso de veículo, e 24 de caminhão. Você vai pegar essa alimentação, ligar lá positivo e negativo. E para que servem esses outros dois fios aqui que sobraram? O branquinho é a ignição. Então, você vai pegar a alimentação, os 12 volts, e algum fio que fica embaixo do painel né, que esteja alimentado quando o veículo está ligado, isso é chamado de pós-chave, então não tem segredo nenhum, até mesmo o, o som do carro ele usa um pós-chave, é, o som do carro muitas vezes ele só funciona quando o carro está ligado né? então o pós-chave é um tipo é um, é um, é um, é um super conhecido, qualquer instalador conhece, esse, esse fio aqui, ele é responsável por informar o nosso sistema que o veículo está ligado. Então, toda vez que ele recebe um sinal aqui de 12 volts, o nosso sistema fica sabendo que o veículo está ligado. Tá? E para que, que serve esse outro aqui? Esse outro fiozinho que foi o único que sobrou, ele serve para fazer o bloqueio do veículo. Tá? Como funciona o bloqueio? O bloqueio também é muito simples. Então, vamos deixar aqui o rastreador de lado. Vamos falar um pouquinho do bloqueio. O bloqueio é opcional, Há muitos, muitos instaladores, muitos clientes não, não precisam do bloqueio, mas quando precisa, também é muito simples. O bloqueio é feito através de um relé. Tá? O que é um relé? O relé é um, uma pecinha como essa aqui. Aqui dentro deve ter um contato que abre e fecha. Tá? E é como se eu pegasse esses dois fios aqui, ó e emendar um no outro, tá? então isso é um relé, então você vai pegar o fio da bomba de combustível, que vai estar tá vindo aqui o fio da bomba de combustível, vai estar tá passando aqui, você vai cortar o fio da bomba de combustível e vai ligar esses dois fios aqui na bomba de combustível, esse relé aqui normalmente o contato dele está fechado aqui dentro, então qualquer coisa que aconteça aqui de problema ou aqui mesmo no, no rastreador, o seu carro vai funcionar normalmente, tá? porque esse contato aqui ele já é fechado independente de qualquer comando. Ok, quando o nosso rastreador aqui manda um sinal de energia para esse relé, ele abre esse contato e o fio da bomba de combustível abre. Então por isso que o seu veículo para de funcionar. Então, esse é o bloqueio do veículo, é dessa forma. Então você vai ligar um aqui, que é o comando de sinal, e o outro no negativo do carro, que é fixo. Então resumindo, aqui eu tenho a alimentação do relé, que é comandada pelo módulo, pelo rastreador, e aqui eu tenho o contato do relé, que é onde eu interrompo a bomba. É muito simples, muito simples mesmo. Toda essa instalação aqui ó, se o instalador fizer ela com muita atenção, prestando atenção em cada detalhe, fizer ela de uma forma devagar, vai durar meia hora, 40 minutos no máximo. Tá? Então, essa aqui é a solução que a Contele tem a nível de hardware, claro que toda, toda a informação que é captada aqui é mandada para o nosso sistema e lá a gente trata e dá uma série de outras informações, mas a nível de hardware é só isso daqui que o vínculo precisa para funcionar, tá bom? Por hoje é só, até a próxima!